Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal e olha aqui o que eu recebi do YouTube, um presentão, uma placa que a gente vai abrir junto eu acredito que seja a placa de 100 mil inscritos, nós estamos atualmente com 108 mil inscritos mas já estamos lá com 108.287 inscritos, se você está aqui se você já é meu inscrito aqui no, no YouTube, é porque você faz parte aqui dessa nossa conquista. Vamos abrir junto essa nossa conquista? E se você ainda não está inscrito aqui no nosso YouTube, se inscreva, vem participar. Vamos abrir junto o nosso presente. Chegou do YouTube agora, vamos abrir aqui. Muita expectativa, é uma grande de uma conquista. Já quero agradecer demais a todos vocês. Ai, que expectativa gigantesca. Como é que eu abro isso aqui? Opa! Mais um presente para a gente terminar o nosso, nosso ano com todas as conquistas possíveis. O, do, o número de documento. Vamos ver aqui. Como que eu abro isso aqui? Uau! Que caixão. Vamos ver o que, que nós temos aqui. Ah! Uma mensagem aqui em inglês. Né? Depois eu vou dar um jeito de traduzir. Ok. O registro aqui do YouTube, uma cartinha que ele mandou para nós. Um cartão também personalizado do YouTube que chegou para nós, ok? E aqui a nossa tão sonhada placa. Uau! Presente para nós. Presente meu, presente seu também. Você que participa aqui do nosso YouTube, acompanha os nossos conteúdos de reflexologia podal. Que bacana! É uma conquista nossa. Vamos abrir? Vamos! Cuidado para não derrubar. Deixa a caixa aqui do lado. Uau! Vamos ver aqui. Tirar aqui do plástico. Vamos tirar junto. É... Registro aqui para vocês. Na nossa placa. 100 mil inscritos. Vamos ver o que a gente tem aqui. Roberto Rodrigues, Reflexo Teratota Podal. 100 mil inscritos. Youtube. É um presente meu, de toda a minha equipe, aqui em casa, meu filho, minha esposa, a equipe nossa toda do João Paulo, né? toda a nossa equipe lá faz parte, que legal. E assim a gente tem mais motivação ainda para criar mais conteúdos para vocês. Se você ainda não conhece o nosso canal, eu vou passar aqui na tela aqui da televisão algumas imagens do nosso canal para você saber um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente vem produzindo no YouTube. Vamos lá, dá uma passadinha aqui, vou ver o que, que a gente tem aqui e as nossas programações para agora o mês de janeiro. Nós temos aí a Maratona da Reflexologia Podal, vai ser um evento 100% online gratuito e que a gente vai passar aqui para você a programação das nossas aulas ao vivo. né? Para você já vir participar. Lembrando que a maratona vai ser do dia 9 ao dia 12. Isso, olha lá, ó. primeira aula. Está vendo lá? Primeira aula, descobrindo o caminho para a melhora das dores. Essa aula vai ser no dia 9, está lá tá lá para você. Ó. 9 de janeiro às, 23, uh, às 19 horas e 7 minutos. A segunda aula da maratona, reflexologia podal na prática, mais autoaplicação. aplicação Programado para o dia 10 de janeiro de 2023, às 19 horas e 7 minutos. A terceira aula da nossa maratona, dores emocionais, duas ferramentas para te guiar para a melhora. Vamos falar aqui profundamente das dores emocionais, falar dos cinco elementos da medicina tradicional chinesa, que é um grande aliado para a gente trazer toda a melhora para você e a harmonização energética do nosso cliente. Então, a terceira aula... Dores emocionais, duas ferramentas para te guiar à melhora. E, então, a aula vai ser no dia 11 de janeiro, né? a terceira aula. A quarta aula da maratona, a essência para a melhora das dores físicas e emocionais. Então, a quarta aula, programada para o dia 12 de janeiro de 2023, às 19 horas e 7 minutos. E você, isso aqui, todas essas aulas, da aula 1 à aula número 4... É um curso 100% online, 100% gratuito para você. Para você fazer a sua inscrição, aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link, logo no primeiro link, você tem aí a, o link né, para você participar da Maratona da Reflexologia Podal, evento 100% online gratuito, primeiro evento nosso do ano de 2023. Então feliz demais, se você não está inscrito no nosso YouTube, aproveita para fazer a sua inscrição. Deixe o um comentário se você gostou. Essa placa é nossa. Vem para cá, vem participar. Então, em janeiro, curso gratuito para você. Vem participar com a gente. Vem!